O vídeo de ontem foi um vídeo extra onde eu analisei os vossos features de Instagram e como vocês pediram imenso eu vou fazer hoje a parte 2, por isso outro vídeo extra para vocês. Eu vou analisar toda a gente que me pediu, por isso se vocês não apareceram neste vídeo vocês podem aparecer no terceiro ou no quarto, vocês vão aparecer, por isso não se preocupem. Algumas das pessoas que apareceram no vídeo de ontem criaram um grupo do whatsapp chamado de Melhores Feeds. por isso se vocês quiserem entrar nesse grupo eu vou deixar na descrição o que é que vocês têm que fazer. Uh, e queria também agradecer a estas contas por terem criado um fan club aqui do canal, muito obrigada. Este vídeo vai ficar gigante, por isso é melhor começarmos, por isso, se vocês quiserem ver a segunda parte é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, vamos passar para a segunda parte, ainda tenho muitos para ver, por isso vou tentar ser super rápida e super informativa e espero que isto corra bem. Ok, vamos então começar por este feed, começamos mesmo bem porque o feed está bastante interessante e ele funciona muito bem, todas as fotos funcionam bem umas com as outras, é um feed azul, como diz aqui na descrição, é um blue feed e não tem grande coisa a dizer, acho que está mesmo, mesmo muito bem feito e acho que eu devia continuar com este tipo de edição porque funciona mesmo muito bem no feed. A Carolina estava a dizer para eu fazer um vídeo em que telefono forno alguns de vocês, por isso digam nos comentários se vocês que gostavam que isso acontecesse, uh, vou então analisar o Instagram da Carolina e eu acho super interessante este tom azulado das fotos dela, é um azul mas também um bocadinho de roxo, que eu acho que funciona mesmo muito bem e eu acho que ela devia continuar com este tipo de edição, eu não sei se ela vai continuar porque ela pôs aqui uma barra um, a separar, mas... Aconselho-lhe -me mesmo a continuar porque acho que fica super interessante. Esta foto está super gira, não acham? A Maiara neste momento não tem assim um, um feed padronizado, como vocês costumam dizer, e se ela quisesse manter, por exemplo, esta foto, mais esta e mais esta, era possível ficar um feed bastante interessante. Esta foto também se calhar resultava bem nesse feed e neste caso ela só teria que colocar o azul da roupa mais forte e o verde menos forte e ia funcionar mesmo muito bem. A Fabiana mandou -me uma mensagem. Então, a Fabiana estava a dizer que organizou assim as fotos, deve ter sido numa aplicação para organizar fotos de Instagram e eu acho que se ela manter assim o feed de Instagram vai ficar super interessante. É um feed com pouca cor, com mais pretos e brancos e cinzentos, mas é um feed muito, muito bonito. Nota-se que ela já está a tentar criar esse tipo de feed, nós conseguimos ver essa edição aqui, e aqui, e aqui, e aqui... E mesmo que ela mantenha esta foto mais azulada, basta só diminuir um bocadinho a saturação do azul e fica perfeito com o feed que ela criou agora, por isso acho que é uma ideia e acho que como estás a fazer agora vai ficar mesmo perfeito. Vamos agora a ver o feed da Kiccila. Ela está a tentar manter um feed a preto e branco e acho que está a resultar mesmo muito bem. Vamos ver as fotos anteriores. Nas fotos anteriores ela tem tonalidades mais cor-de-rosa e roxo e acho que também fica bastante bem. E até mesmo esta foto e este azul também ia ficar muito bem. Por isso, caso ela queira manter o feed preto e branco ou o feed assim mais rosa, ou o feed mais azul. Eu acho que este tipo de edição que ela fez para as fotos vai ficar mesmo muito bem. Qualquer escolha que tu tenhas, eu acho que já consegues editar muito bem as fotos e vai ficar mesmo perfeito. Ok, estamos agora no perfil da Daniela e acho super piada estas fotos dela, parece super antigas e vintage. E se ela quisesse manter este tipo de edição destas três fotos, acho que ficava super interessante. Mas este tipo de edição com um toque rosa também é super giro. Acho que se ela quiser manter este feed amarelado, acho que fica perfeito. Mas aconselho este tipo de edição desta foto azul e rosa porque acho que fica mesmo perfeito. E acho que é uma edição mesmo gira. Um ok, vamos passar agora para o feed. Eu uh, acho que está perfeito. <risos> acho mesmo que está perfeito porque estas fotos ela cria edição por de 3 em 3 fotos e acho que esse tipo de edição fica mesmo perfeito e todas as edições que ela fez são mesmo bonitas, eu adoro esta foto Adoro esta foto e adoro a edição desta foto Acho que este azul também ficou super interessante, principalmente nesta foto e Este lilás fica mesmo muito bem E esta foto é perfeita, este castanho e tons quentes não tenho nada a apontar porque este tipo de edição de três em três fica mesmo muito bem. Vamos ver então este feed, acho a edição desta foto super bonita, está mesmo muito bem e combina imenso com esta foto, por isso se ela quisesse manter este tipo de edição acho que fica mesmo muito interessante, mas não tenho nada a dizer, até esta foto fica bastante bem com estas quatro fotos e eu até vou tirar um print screen para vos pôr aqui ao lado. Gonçalves, acho que o feed dele também está bastante interessante, mesmo ele comece com fotos mais quentes e depois passa para fotos com mais azuis. Funciona bastante bem. Mas aqui diz que és fotógrafo, por isso já sabes que estás no caminho certo e que estás a fazer as coisas mesmo bem. O nono. Oh, uh, tão colorido! Já não vimos um feed assim há algum tempo. Este, este tipo de edição também é de 3 em 3. São cores assim vibrantes e acho que fica mesmo, mesmo bem. E é, é um tipo de feed diferente, que nós costumamos ver. Oh, que canta um pouco! Yeah. Uau, este vídeo está é tão interessante, adoro, adoro esta foto. Essas últimas 3 fotos estão mesmo perfeitas, estão escuras e têm toques de vermelho, e se conseguires manter este vermelho em todas as outras fotos, e este contraste de cor assim com cores mais escuras, vais ter um filho perfeito. Adoro, está mesmo fixe. Oh! <risos> Tô linda. Israel Silva, adoro as suas fotos acho que encontraste a edição certa nestas últimas três fotos e funciona mesmo muito bem e acho que devias continuar neste caminho acho que ficam super bem com o tipo de fotos que tu tens e mesmo que utilizasses esse filtro noutras fotos mais antigas acho que ia ficar mesmo muito muito bem e acho que estás no caminho certo Lua! Adoro, adoro que vocês estejam também a, a colocar um feed, um feed azulado Uh, e acho que este azul é mesmo perfeito. E mesmo tendo aqui uma foto que não tem nada a ver, acho que fica bastante bem. Acho que sabes o que estás a fazer e acho que está a ficar mesmo perfeito o teu feed. E este feed, embora pareça que não tem nada a ver, tem tudo a ver. E, e, por exemplo, esta foto tem um contraste mesmo forte que, que se nota neste e que se nota neste. E tem este azul que se nota também ali naquele cantinho da foto e nas calças, e depois tem estas cores quentes que também se encontram em outras fotos. A única foto que não parece fazer parte é esta foto, mas é óbvio porque é uma cantora. Vou colocar esta foto daqui no centro e vocês vão ver que fica mesmo perfeito. Além, disso também tenho feed com azul, verde e lilás. A única foto que não fica assim tão bem é só esta, mas a única coisa que tinha que fazer era só puxar mais os azuis. Coloca-los com mais cor, com mais azul, e ficava perfeito tudo o resto. E eu acho que o feed dela funciona mesmo muito bem junto. Tem pontos de cor em diferentes fotos e funciona bastante bem. Oh, que feed tão lindo! Vocês têm fits tão perfeitos, eu não percebo. Não houve um único feed que fosse feio. Acho que são todos bastante diferentes e interessantes ao mesmo tempo. Adoro este tipo de edição. Acho que está mesmo bem conseguido e acho que está perfeito. Oh, também adoro este feed, é tipo o A4 ou tons mais quentes e funciona super bem. Oh, adoro esta foto, já tinha gostado. Adoro este feed e acho que funciona mesmo bem, acho que este filtro funciona bem com todas as fotos que tu tens, por isso não trabalha, está mesmo, mesmo bem. Estas novas últimas fotos estão perfeitas juntas, estão mesmo bem. Vocês têm um jeito enorme para editar fotos, adoro esta foto, estas últimas 9 fotos são perfeitas. Ok, estamos agora no outro feed e aqui vocês estão a ver que ela está a utilizar muitas cores e eu sinto que o feed dela funciona super bem nestas 3 fotos e nestas 3 também. E mesmo que ela quisesse editar 3 em 3, acho que ficava super bem esse tipo de edição. Acho que é mesmo, mesmo muito bonita. E acho que ela se devia focar nestas 6 fotos para continuar a edição, mas se ela quiser uma coisa com mais cor, uh, aconselho um feed tropical, que dá para colocar muitas cores com muita saturação. E vou-vos colocar aqui algumas imagens de inspiração para vocês fazerem um feed tropical. Outro caso em que o preto e branco funciona mesmo muito bem e fica super bem nas fotos. E este tipo de edição com vermelhos também funciona mesmo muito bem. E este feed com amarelos também. E esse feed com azuis também. Este feed tem tudo. Tem rosas, tem roxos, tem azuis, tem amarelos, tem vermelhos, tem preto e branco. E agora está num feed com várias cores. Por isso, não tenho muito para dizer, acho que a Camila tem muito jeito para editar fotos, como vocês estão a ver. A Ana também tem poucas fotos, mas as fotos que tem funcionam bastante bem, principalmente estas últimas três. E é só continuar porque eu acho que está a ficar muito interessante. A Évila tem um feed um bocado mais organizado que nós costumamos ver por aqui, mas ela tem fotos que conseguem manter um bocado de harmonia. Porque vocês estão a ver que ela tem aqui um laranja, um castanho alaranjado, que também se encontra aqui. E estes azuis que se mantêm por estas fotos, e este azul que se mantém por esta foto. Por isso, mesmo parecendo um fit super desorganizado, ele consegue manter alguma harmonia, porque tem pontos em comum entre as fotos. A Jennifer está também com poucas fotos, mas acho que está perfeito e não tenho muito a dizer porque acho que este tipo de edição funciona super bem com o tipo de fotos que ela tem. Ela sabe muito bem editar fotos com uh, cores mais quentes e este tipo de contraste está perfeito e não tenho mesmo nada para dizer, acho que ela está a fazer um ótimo trabalho. A Maria tem fotos azuis, tem fotos com cores mais quentes e embora não, não mantenha sempre o mesmo tipo de edição, elas funcionam muito bem, porque ela tem uh, foto quente, foto mais fria, foto quente, foto mais fria e mantém uma espécie de padrão entre foto fria e foto quente e foto fria e foto quente, por isso funciona super bem e não tenho muito a dizer. Se ela se quiser manter só num feed mais azul ou num feed mais quente, uh, pode, mas eu acho que assim também resulta bastante bem. A Renata tem um feed super giro, estas últimas fotos funcionam muito bem umas com as outras, a única coisa que eu dizia era para ela tentar escurecer mais esta foto, não tanto a foto em si, mas o fundo, se ela conseguisse colocar o fundo mais escuro, ficava super bem com as fotos anteriores. mas eu acho que o feed que ela encontrou para ela é perfeito, porque esta foto está muito bonita e esta e esta e funcionam todas muito, muito bem, por isso é só continuar porque o feed dela está a ficar super giro e acho que vocês também concordam. Ok, vamos agora para este feed e eu acho que vocês conseguem ver que ele funciona super bem, as fotos estão todas a condizer eu acho que estas fotos são super tumblr, vocês não concordam? Ok, estamos agora na Marília, ela está agora com um feed com pouca cor, mas com alguns tons de azul e acho que fica bastante bem, acho que ela sabe exatamente o que está a fazer, mesmo que as fotos tenham algum tipo de cor, vocês podem sempre branquear no airbrush ou no facetune, por isso acho que é isso que ela está a fazer e está a fazer muito bem, porque as fotos funcionam super bem umas com as outras e acho que o teu feed está a ficar incrível. O Rodrigo tem fotos também muito interessantes, eu não lhe posso dar dicas porque eu acho que ele já tem um feed em mente, embora este, nesta última foto ele pareça que esteja a tentar fazer outra coisa, assim uns tons mais uh, esverdeados, eu acho que ele devia continuar a começar a fazer ou escolher só apenas um tipo de edição, mas eu acho que como ele está a fazer com vários tipos de edição, mas que se conjugam entre si, por exemplo aqui temos um este tipo de edição é igual a este tipo de edição e é igual a este tipo de edição e estes verdes vocês conseguem encontrar nesta foto e nesta foto e esta cor, este, esta sombra verde vocês podem encontrar nesta e nesta e nesta por isso ele está a fazer, ele está a usar alguns tipos de edição diferentes pelo menos é o que parece mas estão todos a funcionar muito bem por isso ele sabe exatamente o que está a fazer a Catarina é outra vez aqueles casos em que o fio parece não condizer com nada, mas condiz perfeitamente, porque ela tem toques de, por exemplo, de verde nesta e nesta, e toques de azul nesta e nesta, e, e este tipo de azul, e depois tem fotos um bocadinho com menos de saturação, que também se pode encontrar neste. E este vermelho condiz com este, este laranja aqui deste lado. Por isso, embora pareça um feed que não tenha nada a ver, todas as fotos condizem umas com as outras, porque há sempre alguma coisa de outra foto anterior que condiz perfeitamente. Outro feed a preto e branco, perfeito. Adoro este tipo de, de feeds, assim, que surpreendem completamente. Tem um tom preto tão interessante, com um efeito assim desvanecido, como se e ele tivesse usado o fade, não parece que o Não sei, acho que está perfeito e não tenho nada a dizer. E eu acho que ele devia colocar esta foto do perfil aqui em baixo, porque está com um tom azulado que eu acho que está incrível, por isso... Põe esta foto aqui em baixo para ver como é que está, porque eu acho que está mesmo muito gira, tanto a foto do perfil como as fotos de Instagram. A Amanda também fez aqueles efeitos de moldura que eu vos falei nos outros perfis anteriores e Acho que funciona bastante bem. Acho que esta edição está perfeita. Se ela conseguisse arranjar fotos também com vermelhos, acho que esse tipo de edição está mesmo muito bem. Fido Natália é outro fido também mais azulado e acho que vocês conseguem fazer os fios azulados bastante bem. E esse tipo de foto dela com menos cor também é muito interessante. Não tenho nada a dizer. Se ela quiser manter o azul, perfeito. Se ela quiser manter estas fotos uh, aqui nove, que estão perfeitas, eu acho que estão mesmo a condizer umas com as outras, também pode manter porque acho que fica mesmo bem. Este fit só tem duas fotos, por isso eu não, não sei dizer onde é que isto vai, mas se a próxima foto dele for mais azulada, fica perfeito. Uh, se esta foto tivesse um bocadinho mais azul ainda era melhor, mas não sei onde é que isto vai e acho que se a próxima foto for azulada, que eu aposto vai ser, vai ser perfeito. Adoro o feed do Miguel, está mesmo muito fixe e acho que vocês deviam pedir este efeito porque está mesmo muito bem feito, adoro esta foto, tu tens mesmo jeito para isto e nota-se nestas fotos, acho que o teu feed, se eu tirar um print screen e colocar como ambiente de trabalho, feito. É perfeito, porque tudo funciona bem, está perfeito e acho que devias ter mais seguidores porque... Tens mesmo jeito para isso. A Mimi tem um feed, funciona super bem um com o outro, vocês uh, acho que vão adorar esse tipo de, de feed dela, cor de rosa, fica mesmo muito bem, e ela também consegue criar feeds azuis e feeds mais quentes, e neste momento ela está a usar fotos com feed com verdes e com menos cores, é mais... Este tipo de cinza, pouca saturação e mesmo só aqui uns toques de cor e eu acho que fica mesmo muito bem. Uh, a Matilde tem um feed lindo, mesmo muito bonito. Essas últimas fotos que ela tem são perfeitas. Isto aqui é o P5, é um P, P qualquer coisa, não é? E acho que devias manter neste caminho porque é mesmo, mesmo muito bonito. A Luana também tem aqui algumas edições em 3, o que acho que é super interessante. E neste momento está a criar outro tipo de feed. Estou uh, ansiosa para ver o que é que vai começar aqui no novo feed da Luana. Uh, aqui para baixo acho que funciona tudo bastante bem, por isso não tenho grande coisa a dizer. Por isso vamos ver o que é que vai sair agora. Por isso vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer aqui ao fim da Luana. Mas acho que cheguei ao fim <risos> de tudo. Estou cansada... Estou mesmo cansada, vocês não têm noção. Um, <risos> espero que... Este vídeo vai ser gigante, por isso uh, consigo perceber que muita gente não vai conseguir ver até o fim nem 10% do vídeo se calhar, mas um, mesmo assim espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de ver alguns vídeos de edição e vídeos de ideias para fotos. Para ter ainda mais fotos na vossa conta de Instagram. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos no próximo vídeo.